Eu quero te contar meu segredo agora. Conta. E meninas, sejam bem-vindos ao segundo vídeo do canal. E yeah, o nosso segundo IEVT. E desculpa pela demora, mas foi uma demora necessária. Entretanto, aqui estamos. Foi necessário porque precisávamos de o tempo para nossa reforma do cenário. Reparem, gente, tantas coisas novas e coisas bonitas no nosso cenário, não é, Thiago? Exatamente. Agora o estúdio 2 está muito mais bonito. <risos> Não é? Porque é pra gente trazer um IAVT melhor pra você. Com certeza. Mas e aí, Natália? Qual será o tema deste segundo vídeo do IAVT? E fala, tchau, qual é o tema de hoje? Nosso segundo tema <risos> será mediunidade uma coisa sobrenatural. Mentira, não é sobrenatural. É uma coisa normal, é uma coisa que todo mundo tem. Mas o que é mediunidade? A definição que Kardec dá sobre a Mediunidade é Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Ou seja, tá em todos nós, né, Tiago? Todos somos médiums, independente da religião, do local onde nasceu, quanto seja na Terra. E é isso aí, todos somos médiums. Por quê? Por quê? Todos somos médiums e é um processo que acontece dos dois lados: do seu lado de lá e lado de cá. É, é necessário que haja alguns fatores determinantes na condição de ser médium. Um deles é possuir uma glândula pineal. Como você vai saber se possui? Você possui. Dentro do seu cérebro existe uma glândula chamada glândula pineal. Mas qual é a função dessa glândula na mediunidade? Uma das funções da glândula pineal, que são muitas, já comprovado, já estudado, é a capacidade de ver as alterações no nosso campo eletromagnético que envolve o nosso corpo. Ou seja, ou seja, a glândula pineal é sensível a essas alterações no nosso campo eletromagnético. Exatamente. Mas o que, é que isso tem a ver com a mediunidade? Tem a ver com a mediunidade. Que quando o espírito chegar perto da gente, o nosso campo eletromagnético, que envolve o nosso corpo, vai sentir essa alteração e aí vai facilitar, vai, vai permitir o contato, para que ele tenha a comunicação. Mas é só isso? É só campo eletromagnético? Então o negócio aqui é jogar o ímã perto do médio e já tá vendo o espírito. Não, Não. é fácil assim. Não é. A gente tem que estar no mesmo padrão vibratório que o espírito. O que, que é isso? O que, que é isso? A gente tem que estar com o mesmo pensamento, com a mesma afinidade, com ele, na mesma vibe, assim. Tem que estar na mesma vibe, tem do, que estar na mesma vibe, é. mandar uma mensagem. Então, resumão, resumão de mediunidade. Uhum. Para que o fenômeno mediúnico ocorra, uhum. é necessário que você e o espírito estejam com o mesmo padrão vibratório para que vocês estejam sintonizados. Estando sintonizados, a mensagem vem. É. E aí, de várias formas, mas que a gente não vai falar aqui. É. Então, vamos lá. Mediunidade é uma coisa que está presente em todos nós E... mas... não é todo mundo que aceita bem essa parada de mediunidade É, tem gente que fala, Thiago, que a mediunidade é coisa do capeta, do caminhão, que é uma armadilha do satanás Cuidado, cuidado de Deus é uma armadilha de satanás Mas, mediunidade não é coisa do capeta também não é coisa aí só é exclusiva do espiritismo, está presente em outras religiões, muito embora em algumas delas seja proibido. Mas por que proibido, Tiago? Vamos lá. A foi proibida há mais de dois mil anos atrás por Moisés. Ele, Moisés, estabeleceu essa proibição junto à comunidade hebraica lá, por quê? Porque algumas pessoas da antiga comunidade hebraica tinham o costume de evocar espíritos, evocar os mortos, como eles dizem, para fazer algumas indagações, algumas perguntas, muitas vezes banais. Moisés, percebendo que aquele comportamento poderia ser nocivo para a sociedade, proibiu então a mediunidade para que não ocorresse aí a banalidade dessas comunicações. Eles estavam se da forma errada, né? Exatamente. E hoje, né, graças ao nosso avanço intelectual, a gente recebeu a dádiva, que foi o Espiritismo. Exatamente. Mas esse Espiritismo, veio uma pessoa. Quem? Jesus. Olha aí. Jesus chegou e falou assim, não, galera, calma aí, também não é assim, não precisa proibir, é só fazer do jeito certo. Jesus mostrou, por exemplos, como a mediunidade deve ser realizada, como a mediunidade deve ser trabalhada. Um tempo depois, veio o Espiritismo e, com o avanço intelectual dos homens, refinou um pouco esse conhecimento, e deu origem a uma das obras básicas, o livro dos médios, que conta com várias orientações para o médium e o estudo acerca da mediunidade. Mas por que, que esse estudo é importante? Eu não posso sentar, já que eu sou médico, que todo mundo é médico, eu não posso sentar e falar, vovó, que saudade! Não. Não. não. não. Por que, que é importante? O estudo da mediunidade é importante para que a gente tenha uma mediunidade saudável uma mediunidade cristã uma mediunidade educada Para que isso não prejudique nós mesmos E não prejudique também os espíritos que estão tentando se comunicar com a gente Exatamente Mas como isso prejudicaria nós mesmos? Vamos lá, muitas vezes o médium pode achar que por ele ter uma ou outra mediunidade Um tipo de mediunidade mais apurado O orgulho dele pode se sobressair Isso não é bom, porque pode afetar a moral do médium e se o médium tem a moral comprometida, ele vai se sintonizar com espíritos que também têm a moral comprometida. O que comprometeria? A mensagem. Com a mensagem comprometida, a gente não tem uma boa mensagem chegando. Então isso não é interessante nem para o médium, nem para aqueles que vão ler aquela mensagem depois. Também tem uma galera que manda umas mensagens através dos médiums que podem ser falsas. Porque nem todo mundo do lado de lá é perfeito. Isso acontece com muita frequência. Exatamente. Então esse conhecimento é importante para o médium. Também sacar qual mensagem é real qual mensagem não é Porque independente da pessoa que manda a mensagem, o importante é o conteúdo moral dela Então se essa mensagem vem com conteúdo moral, que é contrário às leis morais, às leis do bem Aí o médium já dá pra sacar que, opa, talvez não seja aí a pessoa que falou que é, que mandou Às vezes é outra pessoa falando que é uma pessoa, mas que não é a pessoa, entendeu? Isso não tem nenhum valor, que mediunidade é apenas um meio, não o um fim É isso aí Falta mais alguma coisa? Falta! Falta, Falta a gente falar que se você se interessou por esse assunto e tem curiosidade de saber um pouquinho mais, de descobrir, de estudar, leia o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, que são obras básicas que vão poder ampliar o seu conhecimento sobre mediunidade. Caso você não tenha facilidade na leitura e não consiga entender bem, você pode procurar uma casa espírita e participar lá de estudos que esclareçam, estudos que tratem sobre esse tema de tudo aqui hoje. É isso aí galera! Se tiverem mais alguma dúvida, comenta aí embaixo. Mesmo depois de ir na casa espírita e ler tudo, comenta aqui embaixo que a gente tenta responder. E lembrem de comentar, curtir, compartilhar. Compartilhar, divulgar. Compartilhar, encarnado, desencarnado, pode mandar para a galera toda, ok? É e isso aí. É essa sua mediunidade de forma saudável. Exatamente, como é que você vai fazer isso? Estudando, ok? Yeah! <risos>